Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Leandro Baladão, sou o criador do podcast A Gente Conta. Hoje nós estamos na nossa quarta edição, né? Nós já tivemos o ex-prefeito Roberto Abrão, tivemos a ausência do Maury Marangoni e o último entrevistado foi o advogado Eduardinho Saadi. Seguindo aquela enquete que a gente fez no Facebook, hoje a gente vai receber aqui o presidente da Câmara Municipal, vereador Beto Brasil, e para você que está assistindo, deixa seu comentário aqui para a gente, compartilha esse vídeo no Facebook, compartilha no WhatsApp, manda nos grupos que você participa, isso é muito importante para a gente. Beto, boa noite, prazer te receber aqui, é, entendeu? A gente rapidinho, você gosta do microfone, né Beto? Depois você Sim. conta para a gente por que, que é Beto Brasil. Conta. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão ouvindo aí, né? Todos os ouvintes da, do podcast do Leandro. É um prazer enorme e assim, é... Te agradecer mesmo pela oportunidade, porque eu acho que o político tem que estar mais próximo à população e esse é um dos meios aí do político poder estar tirando as dúvidas e falando o que pretende na política aí, porque eu acho que o político que corre das câmeras ou que corre de uma entrevista, ele simplesmente está correndo do, do povo que ele quer representar lá na frente. né? Por que, que é Beto Brasil? É porque era DJ? É isso? Você era DJ? Na época. A combi, eu era a radialista, combi, né? radialista. E eu e o Barril, né? O DJ Barril? E tio Claumir, da, é da vidraçaria, ele era locutor da difusão. E a gente também fazia parte do quadro. E moleque, 19, 18 anos de idade, encanamos de ser DJ. E o Juliano César veio na associação fazer um baile e a gente ia fazer a abertura e o me foi anunciar essa abertura e falou, ó, DJ Welto Barril e Beto Fala, ficou muito seco isso aqui, Welto Barril e Beto Brasil aí depois disso aí, pegou, cara, pegou e tá até foi hoje. embora aí ele falou assim, ah, Beto Brasil já chegou um homem de dois metros de altura <risos> chapéuzão, botina no pé fazendeiro aí chega lá esse cisquinho aqui gordinho, parecendo um carote <risos> não, mas beleza é, Beto, assim, ó a finalidade do podcast é, é dar oportunidade para as pessoas para a gente trocar ideia. Porque eu, eu cansei desse negócio de você ficar criticando, criticando, criticando e a gente não ter mudança. Se né? você pegar o Pedregulho nos últimos 30 anos, a cidade ela não desenvolveu. Ela não teve desenvolvimento social, econômico, educacional, turístico. Ela não teve desenvolvimento praticamente nenhum. É o mesmo, o mesmo patamar que a gente estava lá no final da década de 90, a gente está até hoje. Então a gente não desenvolveu. Então a finalidade é apresentar ideias, discutir o que, que a gente pode fazer e o que, que a gente tem de possibilidade para o futuro. Bom, vamos lá nas perguntas. Eu estou mantendo a mesma sequência de perguntas para todos os entrevistados para não criar aquela... Ah, perguntou isso para um, não perguntou aquilo para o outro. Então vamos lá. A primeira pergunta é a questão da segurança. A gente está cansado de ouvir em Pedregulho sobre o aumento da criminalidade, tanto aqui na cidade quanto na zona rural. É... Como vereador, como presidente da Câmara, o que, é que você pensa, o que, é que tem que fazer para acabar com isso, para minimizar ou acabar com o crime, em Pedregulho, que esse aumento da, da violência? Leandro, em primeiro lugar, é, sobre a criminalidade, a gente, eu, eu procurei a deputada, que é a do nosso partido, a doutora Graciela, que é delegado, que é delegada, o irmão Dr. Davi, delegado. E a gente nós tivemos reunido com o sargento de o com o capitão Gian, com o sargento, né, que é o daqui, o Odmar. A gente reuniu com o sargento também o Gabriel da patrulha da Rural né, da Guarda Ambiental. E cara, é, o aumento efetivo da Polícia Militar, ele vem do estado. E a gente vê assim, ó, Pedregulho há 10, 12 anos atrás, tinha um efetivo de quase 29 PM. você vai lá na base da polícia, você vê o quadro. E aí você pergunta, mas por que, que a cidade cresceu e o efetivo diminuiu? Porque a população, ela, o que, que a gente foi orientado a passar para o cidadão? Quanto mais estatística tiver, mais é, condições de aumento do efetivo da polícia tem. Por quê? Se é furtado hoje. Ah, eu não vou fazer o boletim de ocorrência porque... Não vai virar nada. Não vai virar nada. Porém, esse boletim, ele entra na estatística da cidade. A PM vai saber que houve um crime daquela natureza. A PM vai falar, pô, peraí, Pedregulho tem 17, 18 mil habitantes e, o, e, a, e, o, e o, a quantidade de roupa está em tanto. Então, Pedregulho precisa aumentar o efetivo. Como não tem estatística no BO... O que, que, que, que na polícia militar está? De pedregulho está tudo certo. Está no céu, que não tem roubo, que não tem assassinato, que não tem, então que não não tem nada. Então não precisa de polícia. Então foi o que o sargento e, e o comandante da polícia militar passou para a gente. Tem ofício meu como presidente da Câmara, tem ofício meu é, como vereador, tem ofício da Câmara toda, tem ofício da deputada direto, secretário de segurança, inclusive, no mês que vem a gente tem uma audiência com o Derriti, que é o secretário de Segurança do Estado, para pedir mais segurança para o município. Porém, a resposta que a gente vai ter, eu já acho que vai ser a mesma. Né? Ó, se não registrar o BO, se não registrar o crime, principalmente na zona rural, tem muita gente que não tem muito acesso à internet. É porque essa questão de mudar o funcionamento da delegacia dificultou bastante também, né? Dificultou muito. A Polícia Civil né, ter, ter os horários de funcionamento o efetivo Tá, tá, tá, tá diminuído, então é uma orientação de fazer pela internet, até a internet ela aceita é o BO. Virtual, né? isso, então se acontecer um furto a pessoa não ter um, um contato com o celular ou não, não manusear a máquina, o que que acontece? é pedir para alguém fazer, mas tem que registrar o furto, cara porque assim nós, como autoridade hoje, conseguimos cobrar das autoridades lá em cima que aumente o efetivo da Polícia Militar. Até parabenizar a Polícia pelo trabalho que faz. É porque estão tão, tão fazendo o que pode com 11, né? O que pode com O 11. que teria que ter 30, 35, 40, estão fazendo com tão 11. Fazer uma viatura na rua, né? Então a gente vai, aberto até inclusive essa própria união da Polícia Militar e Civil já não tem mais, né? Antigamente tinha, os arrastões junto com a própria, o próprio Conselho Telar, quando Paulinho Alex estava aí, né? Você viu que saía batido, eu era moleque, tava no patrocínio jogando sinuca, Paulinho Alex apontava, vazava, tinha que esconder. porque Tchau, era, era foda. É, mas é, é, o que você está falando é... Essa questão da segurança é o seguinte. É, o governo do Estado, ele quer enxugar gasto. Ele quer parar de gastar dinheiro aonde der seja educação, segurança, tudo que puder parar de gastar. Então eles criaram esse formato da estatística justamente para isso. Ah, não tem, a, não tem a demanda de segurança, não tá precisando, não vamos ter policial. Você pega não. cidade menor que a nossa, que tem um de efetivo. Tem mais, né? tem mais. Mas você pega os caras registram até o furtão a bala. É, exatamente. Então, essa questão também do, do, de registrar é muito importante, né? A questão agora de saúde. É... Eu sei que você tem um trabalho voltado na área da saúde, você foi diretor da Santa Casa, por quatro anos, né? Dois. Dois anos, você foi diretor da Santa Casa. É... Gente, não, não, não pode falar que a saúde pública de é de excelência, não é. Mas também não pode falar que é pior do que o várias, todas as cidades, porque tem cidade muito pior que a gente. Tem. Então, assim, a gente tá ali num num patamar de num, num, uma excelência, mas também não atende a população do jeito que a população precisa. Na é, sua opinião, o que, que pode ser feito pela saúde em Pedregura? Tanto, tanto questão SF, é, médico na Santa Casa, a questão da fila dos exames. A gente viu agora que o prefeito lançou aí um programa que vai gastar um, compra, vende, é, comprar os exames, aí, um milhão e meio de reais. O né? uhum. é, que mais pode ser feito? Leandro, eu acho assim: é, eu pedi um levantamento para a própria Santa Casa em requerimento e eu tive a resposta essa semana. E tá com a gente na Câmara, né? Chegou lá. O que, que precisa ser feito hoje? É, os ESFs, né? Estão atendendo o pessoal. E o que está que acontecendo? Qual, por que desse pedido? Eu quero saber quantas pessoas do Bela Vista a Santa Casa atende durante o funcionamento do posto do de saúde, posto, do pronto-socorro. Quantas pessoas que a Santa Casa atende do, no horário de atendimento do PSF da Santa Luzia? Quantas pessoas que atende na Santa Cruz, nas Popular, na Zona Rural, em Gaçaba, Estreita, Porã, hum. Rifaina, Jeriquara, que é o que a Santa Casa atende? Por quê? A Santa Casa hoje, cara, eu defendo muito isso, porque eu fiz parte da diretoria lá, e a Santa Casa, ela tem que ser urgência e emergência. A finalidade é essa. Então, você pegar um médico da Santa Casa, que atende um plantão de 12 horas, das 7 da manhã às 7 da tarde, atender 60 consultas, e o médico do PSF atender 10... 3, 4, 5... 6. Tá invertido é, o papel. Ou faz o seguinte, ou para, para com o ZSF pega todos os profissionais de saúde do ZSF e leva para dentro da Santa Casa. Então, sim, é, é, não é nenhuma crítica. É, É, né? é, é, é simplesmente... Eu tô ajudando o secretário da saúde a fazer um estudo de que tem alguma coisa que tem que ser melhorado. Você deve lembrar, você era diretor da Santa Casa na época, é, se eu não tiver enganado o seu Jufo era o provedor. Era o administrador. O administrador era o seu Jufo, certo? O provedor era, era o Pastor é, é. né? É, a gente teve essa conversa lá na rádio. Isso se eu não estiver enganado em 2014, 2013? Não. 16, 16, 17 e 18... Foi os dois últimos Isso. anos, então foi 2018. 2016, 17 e 18. A gente teve essa conversa lá na rádio sobre o que devia ter esse estudo, essa questão desse estudo já devia ter lá atrás. E com esse estudo, é, através do vereador Leandro João Amado e a deputada Graciela, que a gente indicou o Leandro para fazer uma emenda, a gente conseguiu 100 mil reais que deve estar tá para chegar nos cofres aí da Santa Casa para informatizar o hospital interligar com os postos de saúde porque você chegou no posto, na Santa Casa porque o posto de saúde fechou 5 horas uhum. então, o serviço da Santa Casa ele é comprado das 5 às 7 da manhã, Exato. certo? você chegou lá 9 horas passando mal você tem que levar sua caixa de medicamento porque cada dia é um médico diferente porque é urgência e emergência não é o médico que está te acompanhando no dia a dia uhum. então você chegou lá o médico vai puxar seu histórico Pô, Leandro, ele passa no PSF do do Machado Neto, né? Então, o que que acontece? Deixa eu puxar aqui, Leandro Valadão. Ó, oh, o Leandro toma esse remédio, ele tem esse problema, ele tem isso, isso, e ele tá com isso. Eu vou medicar assim, porque ele só vai te dar um suporte, porque amanhã você tem que ir no médico. Que te porque atende. assim, ó, é, é de praxe o médico perguntar assim, você tem alergia de algum remédio? Mas se tiver o seu prontuário, ele já vai ter certeza que é vezes você E se você, você vai ter. passou mal no desespero, você não vai lembrar, você não vai Exato. levar. Então, assim, vai facilitar... Às vezes a pessoa está desacordada. Isso para o médico, pô, Leandro, toma isso, isso e isso, ele tem esse problema. Então, eu acredito que hoje a solução da saúde é a profissionalização dela. Não, é. não, porque, assim, aqui eu sou político. Então, muita gente distorce o que a gente fala. Pega, edita um pedacinho e joga que a gente falou mal. Eu não tô falando mal do funcionalismo... Da saúde, dos profissionais do PSF, não, é, dos é profissionais isso. da Santa Cata. Estamos falando de... Do sistema. Do sistema. O sistema tem que ser modificado. Então, eu acredito que o nosso sistema, se eu falei na Câmara, na sessão passada, que nós precisamos passar por um estudo mais minucioso. Por quê? Hoje eu estou na frente da Câmara Municipal, você pode ver que nunca foi transmitida uma sessão no Facebook, a gente está transmitindo e pede para o pessoal assistir e participar. Por quê? Contra fato não tem argumento. Se a pessoa está reclamando que ela foi mal atendida, se a pessoa está falando que ela teve um problema em rede social, para os vereadores tomarem uma ciência, o secretário não pode me rebater e falar que tá tudo certo. Exatamente. Eu, eu concordo com você nessa questão, porque assim, ó, é, querendo ou não, querendo ou não, o secretário ele é um cargo político. Né? É. Ele vai, a primeira defesa dele vai ser referente ao cargo e ao que ele representa, né? Lógico, é um profissional de saúde, é formado, é conceituado, isso aí não, não é essa questão, mas assim, ó, é, entre assumir, receber a culpa ali de tudo que está acontecendo e assumir tudo de uma vez. E, e tentar defender a gestão, o primeiro passo é defender a gestão, depois querer assumir. Né? E vou te falar que é uma das piores secretarias para estar à frente. É a pior, não é? É a pior. É a mais difícil. Porque esporte, tudo é fiesta, né e, e as outras, tudo bem. A saúde, cara, você está mexendo com vidas. E não tô criticando o secretário. Esse, ó, quem, não quem, tô... tá, quem tá com problema de saúde ele tem pressa. Tem pressa. O problema é esse. Tô criticando a gestão, tô dando sugestões, né? que eu acho que deveria acontecer, porque eu estou na linha de frente, os outros 10 vereadores estão tá na linha de frente, a gente discute isso muito na sessão, por quê? Porque a gente recebe direto as reclamações. Para quem está na rua é o vereador. Né? E a gente passar isso e a pessoa ouvir e tentar melhorar, eu acredito que vai melhorar para todo mundo. O prefeito, sempre que a gente fala com ele de saúde, ele é pronto para atender... Ele comprou os exames porque a gente estava reclamando muito. Porque tem muita gente com exame parado há um ano, cinco meses, seis meses. Porque o sistema é falho. O sistema cross é falho. Você tá vendo aí? Eu atendo muita gente aí. Você saiu. Aí. Morrer muita gente. Bate no seu celular aqui não tem problema, não. Vai sair só você mesmo. Eu já estou sendo filmado. É, você tá filmado. Então, você está bonitão. É, aí, cara, o que acontece? O sistema cross é falho. Morre gente por 10 minutos de, de, de não sair a vaga da pessoa. Às vezes sai e a pessoa acabou de morrer. Infarto, é a exatamente. pessoa infarta aqui, vai sair a vaga daqui 4, 5 dias. Chega lá o médico fala, pô, perdemos ela. Mas se tivesse chegado aqui no dia, tinha salvado. Salva. Então, assim, o sistema é falho. Ter uma, duas vagas de ressonância para o município, mas você é via Estado. Então, o prefeito, com essa participação aí de, de comprar... O que, que é? Um pediatra. tem que ter um pediatra na nossa casa 24 horas. Ah, tá, tá. E assim... É, é, e o que acontece? Então, é, o sistema já é falho. Por isso que o Tarcísio hoje está vindo com uma, uma questão de regionalização da saúde. Uhum. Que é aproveitar os hospitais de, que, que têm estrutura para atender o atendimento básico e deixar a Santa Casa igual a de Franca, e tu São Joaquim da Barra, para urgência e emergência para os casos graves, para poder pra, assim, ó, pedir a sua vaga, ela sai na hora, não né, esperar um dia, dois dias, liberar o leito. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sempre tive dúvidas sobre isso e, e não tive oportunidade de perguntar para ninguém que esteve lá dentro da Santa Casa. A gente vê muito assim, ó, é, vender leito, Santa Casa de Pedregulho, assim, tem possibilidade? Está faltando leite, Santa Casa de Franca lotada, não tem onde pôr ninguém. Teria como receber paciente de franca na Santa Casa de Pedregulho para a Prefeitura de Franca comprar o serviço? Aí está a regionalização que o Tarcísio está lançando. Por quê? A Santa Casa vai ser estruturada, o governo vai pôr, pôr estrutura da Santa Casa para receber pacientes de outros lugares e vai ser pago esses pacientes pra Santa Casa não, não receber de porta aberta e não receber e tem nada. Que, e ter que, que gastar medicamento, Suza. gastar tudo. Eu digo Rifaina e Jeriquara, a gente sempre é, coloca isso de exemplo porque é muito pouco o que Rifaina e Jeriquara paga para Santa Casa de Pedregulho. Eu, a gente tava, eu fui na, na Rifaina antes de assumir a presidência, eu fui em novembro na Rifaina e usei a, a, a, a tribuna. Uhum. Levei números. Rifaina foi atendido mais de 1.300 pessoas no ano sendo elas 400 transferências de Pedregulho para Franca. E cada transferência que sai daqui, a Santa Casa tem que pagar o médico e liberar a ambulância. Cada médico cobra em torno de R$ 400 a R$ 550 para acompanhar o paciente. Então se você pegar 400 é 65, perdão, 65 transferências de Ipine que a Santa Casa daqui custiou a R$ reais da quanto? 5V6, 3, 3 mil e poucos reais, 4 mil reais. 35 mil reais? 35 mil reais. Se você pegar a subvenção de 5 mil que foi na pagava para Santa Casa de Pedregulho, 12 prestações de 5 mil dá 60. Se metade, você tirar, os, metade foi metade, metade foi na transferência. E o medicamento, o que gasta, né, o transtorno que causa, é, não cobre e, e, infelizmente, Santa Casa de Pedregulho é referência para as duas cidades, não pode negar atendimento. De forma alguma, é questão de negação. Eu já vi muita gente falar assim, ó. Em vez de, de, de cobrar mais, ah, deu o limite lá que gastou, para de atender. Eu falo, não pode. Claro. Questão de saúde pública. Como é que você vai. A pessoa está morrendo, você vai falar, não vou te atender. E aí? Onde então, que fica? A, questão a solução sabe? é os PSFs funcionarem. E atender a maior demanda e realmente deixar a Santa Casa de urgência e emergência. Você recebe muita reclamação sobre o ESF da Santa Luzia? O que mais tem reclamação de falta de mesmo? Pra ser sincero, a gente recebe de quase todos. Né? É, tem dois ou três, que, que é o Santa Cruz, o Bela Vista, é, o Poço do Centro. Temos, acho que em torno de seis, sete PSFs na cidade. A gente recebe reclamação. Alguns não. Mas outros a gente recebe. Santa Luzia, foi eu e o Carlinho uma vez, o médico pediu demissão e até abriu o procedimento de contrato a outro médico. Entendi. Demorou. Aí onde que é falho? A comunicação. O bairro Santa Luzia é pequeno. Põe um carro de som na rua, pessoal do Santa Luzia... Essa semana não vai ter atendimento no PSF da Santa Luzia. Todos vão ser manejados para o pronto-socorro. Avisa, porque o paciente está na fila, aguardando para chegar e falar assim, não tem médico. Aí o cara fica morto. Aí o cara vem no pronto-socorro, não posso te atender, porque, porque você não sabe. é da minha área. Então, cara, falta de comunicação. E a prefeitura tem isso. Tem os meios, né? Tem os meios para fazer, né? Tá certo. É, Beto, questão da educação agora... Há tempos a gente vê um apagão na educação brasileira, né? De, de cabarrapo. Cabo. Municipal, estadual, questão das universidades federais, tudo isso. É, hoje a responsabilidade da educação básica ela é, é do município, né? E, em Pedregulho a gente não, não pode negar que a gente tem boas escolas, tem uma estrutura de escola legal, profissionais excelentes. A gente tem professores aí que são excepcionais. Mas, assim, ó, eu acredito que dá para melhorar, né? Por quê, a gente, num, num, a educação básica, que eu falo básica mesmo, de criança de 4, 5 anos, essas crianças poderiam ter aula de inglês, né? Poderiam ter aula de inglês, poderiam iniciar o seu conhecimento com informática e tudo mais. Você que tá lá, você que vota o orçamento, você que, que tem a possibilidade de estudar o orçamento que o prefeito manda. Dá para fazer essa melhoria na educação? Sem, sem estourar gastos? Sem, dá dá para mudar essa forma? Algumas coisas sim. Outras, a gente, eu acho que precisa um pouco de empenho é, de deputados, como emenda parlamentar, para poder estar tá fazendo a aquisição dos equipamentos, né? E até mesmo do custeio do próprio professor. Mas, assim, acredito que hoje o nosso município de Pedregulho tem essa condição pelo o caixa que a prefeitura tem. É, se você for lá, ver, ó, ali, vamos lá, no Novo Pedregulho, você tem a escola, a, a Lei de Emília, que é uma escola com padrão novo, excepcional, show de bola... Só que a gente, do lado, a gente tem uma escola que ela já tem mais de 20 anos, ela, todo lá é um puxadinho para lá, um puxadinho para cá, porque foi tudo reformado para adaptar, né? Então, assim, não tá na hora de fazer uma melhoria já para essa escola. Tá assim. tem, muito, tem muito aluno lá que, por exemplo, o meu filho estudou lá do, do começo até ela, ele sair para poder vir em Porto Belém, a escola é do mesmo jeito, a estrutura física é a mesma, né? Isso tá na hora de mudar, não tá? Então, aí eu, como vereador, vou estar tá fazendo uma visita porque eu já fiz, né? Algumas visitas lá. Que você tá falando da, da, da, da Natália, da Natália, isso é minha eu filha. Já lá. do profissional. Viu? A minha filha estuda lá. Então, assim, a gente faz as visitas até de reunião de pais e, mãe, e mestre. Converso com ela, algumas melhorias que elas pediram. A gente falou que a Secretaria de Obras, a Secretaria foi e fez, né? Mas acredito que um estudo mais aprofundado do que pode ser melhorado, eu vou procurar saber o que elas estão precisando, o que elas têm de ideia e vou passar para o Executivo. Foi de bola. É... Moradia. Moradia é, é, é um negócio complexo, hein, Pedro? Eu tenho falado com todos os entrevistados aqui, né? É... Geralmente, assim, quem precisa de casa é quem é a pessoa carente. Rico tem a casa dele, ele compra duas, três, quatro, cinco, tem dez casas para alugar, põe o preço que ele quer porque é dele. Né? Mas quem precisa de casa realmente são as pessoas carentes, né? É, o prefeito lançou agora um programa de 50 casas que serão construídos com recurso próprio, conseguiu mais 50 através da CDHU. Só que quem está nessa situação tem pressa. Então a gente vê essas, essas, essas notícias, ah, conseguiu 50 casas da CDHU, vai construir 50 casas. Não tinha que estar tá mais acelerado esse processo? Não tinha que estar tá mais rápido? É, eu te falo assim, Leandro, que uma briga no final do ano passado nossa, como vereadores, foi até mesmo a demora do registro. Porque no cartório fazia quase cinco, sete meses que a documentação estava no cartório e estava segura. Teve que entrar com mandato judicial, a prefeitura, para o cartório poder estar tá registrando os imóveis para poder dar o segmento. Que é a questão das áreas institucionais. Das áreas institucionais. Então, assim, o é, que, que acontece? Teve vários entraves, né? É, e, e agora a gente pediu, o prefeito vai acelerar as obras, porque realmente você falou que precisa, quem precisa tem pressa, né, e a forma que essas casas com recurso próprio vai ser feita, eu acho que é a forma certa, que é a forma de construção, a prefeitura iria fazer um sistema mutirão, mas agora com recurso próprio vai entregar a casa pronta, vai chamar a construtora, vai fazer a licitação de construtor e vai entregar a casa pronta para justamente não demorar e vai ser uma casa de sessão de uso, né, que a pessoa, ela, ela vai ter a casa gratuita para ela, ela, não vai pagar a prestação, mas vai, ela não pode vender, ela não pode alugar, se a pessoa falecer, passa para o filho, se o filho fale, falecer, passa para o outro. E você teve acesso ao projeto? Você sabe falar metragem, essas coisas ou não? Não, não, não, não tive. Assim, nós aprovamos a construção delas, uhum. agora que vai partir a parte de projeto, a parte de como vai ser feita as inscrições e até convido a população, que a gente vai formar uma comissão para estar avaliando isso, convido quem quiser fazer parte da fiscalização com a gente na Câmara, a gente está convidando a população depois que sair todo o trâmite, a gente vai montar uma comissão que eu, que, que eu gostaria que participasse, pessoa da, da sociedade civil, vereadores, pessoas da, da instituição privada, para a gente realmente fazer uma comissão para averiguar quem vai ganhar essas casas. Se realmente precisa. Se realmente precisa. Porque essa, olhando, a do CDHU, infelizmente, o processo seletivo é da CDHU. Existe. Por exemplo, um você e o vocês são casados. Vocês têm uma casa. Se você ir lá no cartório, você parar no papel e você não tem residência. Ela tem, você pode participar do, do, do sorteio da CDHU. Porque isso é um processo da CDHU. Né? Então você uhum. está apto a receber a casa Você ganhou a casa Você foi sorteado para pagar uma casa Então facilitou a compra Ela é sua, você vendeu ela porque você quis né? Ah, mas ela vendeu e o suplente Mas você foi sorteado é, como o mutuário é, Porque assim, ó, tem muita gente que esquece No, no contrato de, de, de, da CDHU com o mutuário Existe uma cláusula que a partir do, do, do 25º mês que ele assinou o contrato a casa ele é tem dele. direito à venda ele pode fazer ele pode o que ele quer então, passou-se os dois anos dois anos e pouco se você é o um mutuário e você vendeu a responsabilidade é sua agora, essa popular mesmo que nós vamos fazer, não essa vai ter o critério de doação assistente social, eu acredito que vai passar uhum. pelo mesmo pelo crivo da de assistência depois vai passar pela comissão que vai ser formada e aí sim, ó, o Leandro Valadão é casado com a Miss Lene mas o Leandro tem a casa e a Miss Lênia foi sorteada. Não vai dar a casa para ela, por nós. Sabe que vocês dois têm casa e isso a gente pode barrar né, nessa, nessa comissão, né? Então, assim por isso que eu tô fazendo isso para a população participar. Você, a Miss Lênia, quem quiser participar da comissão, a gente vai abrir isso para que participe mil pessoas. Mas se tiver mil pessoas para investigar, é mil. Mil, são dois mil olhos em cima do processo. Dois mil, <risos> mil olhos e a chance de errar é menor. Exato. Porque lógico que quem não vai ser sorteado, vai ficar chateado. É porque senhora, a gente sabe que 50 casas, tem muito mais de 50 famílias que lógico. precisam. Não, não vai atender todo mundo. Né? É, que consiga realmente atender aquelas 50 que hoje realmente são mais acessadas. Vai sobrar 50, 100, 150 mais que estão precisando? Vai, não tem jeito. Aí vai ter que entrar essas 50 da CDHU e correr atrás. O que está que me preocupando é o seguinte. Quando o prefeito Pedregulho anunciou essas 50 casas da CDHU, o prefeito de Garapávoa, na mesma semana, falou de 134 casas em Garapalvo. então eu te... Hoje ele assinou a, a, a, o começo das obras das, das casas de Garapava. Por que, que Pedro não fez Mas o que, que acontece? As casas da CDGU de Garapava, eu tive na CDGU junto com o doutor Leonardo e a deputada para a gente vir é, pra vir uma análise de São Paulo, não Ribeirão mais, uhum. para fazer uma análise de cada contrato de CDGAU de Santa Terezinha para poder re, reduzir essas parcelas, que tem parcela que tá muito alta. E o que, que acontece? Hoje as novas modalidades da CDHU, os novos contratos, não têm juro. Os contratos antigos que foram assinados na época dessa, desse conjunto habitacional de Santa Terezinha, ele tem um juro. Qual que é a solução? Estive falando com o Adriano Quest, quando ele esteve na frente da CDHU, ele deixou um projeto aprovado na CDHU de que... Colocasse os contratos dos mutuários, passasse, passasse os pro contratos novo. pro novo, para tirar o juro. Ah, mas falta 10 anos para eu terminar de pagar minha casa de mil reais. Você vai pagar 20 de 500, sem juro, Mas vai partir a sua prestação no meio e você vai pagar uma prestação mais barata. Mais acessível. É então, assim, vai ter essa análise. E nesse dia, eu falei com um advogado da CDHU que tá lá desde os 15 anos de idade. Uhum. Né? E ele falou, falou assim, ó, o prefeito de Garapava e o de Jeriquara acabou de sair daqui para assinar o convênio. Mas faz quanto tempo que, as, que esse conjunto do Éder está parado? Desde o começo do mandato que ele desapropriou a terra. Né? Então, assim, já faz mais de dois anos que está parado lá. Jeriquara agora que deu o pontapé. É, Garapava foi antes, foi, foi junto com o Pedregulho. Então, esse não hoje. E aí, esse parece que esse, esse DGU também já vai sair junto com, esse, com, essas, com essas 50 que é de recurso próprio mas depois, no futuro, eu te pego certinho o que tá acontecendo, te passo. É, porque isso é uma das questões principais da CDHU em Pedregulho é a falta de área, né? Falta e de não área. área. né? tem área. Aí o que, que a prefeitura e não, fez? E nos apropria. A prefeitura pegou, vamos dizer assim, os vilinhos do Chaves, né, que é os, os terrenos que a prefeitura tem, uhum. e vai fazer as residências Nato em cima nesses. desses, e me parece que essas 40 da CDHU vai ser lá na, no Adelmo, né, no, no Jardim Americano. No Jardim Americano. E até o prefeito ainda falou de fazer um conjunto habitacional com esse recurso de 4 milhões, fazer um conjunto habitacional fulano de tal. falou, gente, vou gastar muito mais dinheiro com infraestrutura, para fazer tudo, então eu prefiro pegar esse dinheiro e fazer as casas do que fazer a infraestrutura e depois fazer o sistema mutirão. Eu, eu, eu lembrei de uma coisa aqui, eu acho que o Everton lembra que ele, na época eu acho que ele era o um advogado da Câmara. É... O doutor Juarez da Silva Campos, ele postou num, num grupo que em 2013 ou 14 o Adriano Quersa fez uma proposta a prefeitura para desapropriar aquela área de frente, o pedágio. Você tava na época, você era advogado? E, e a Câmara não aprovou. Eu não lembrava. Eu lembrei disso semana, pra gente falando de moradia. Falei, gente, como não aprovou? Como? Tanta gente precisando de casa. É o que eu te digo assim, ó. O político hoje, né, na minha concepção, ele tem que ter uma visão futura. A visão retrógrada... Já era. Nós vamos andar para trás. Já era. Então, assim, é a nossa visão hoje, a minha visão como vereador, como político, é uma visão para o futuro. O que, que é futuro? Residência para quem não tem, uma saúde melhor para a cidade, uma educação de qualidade, igual você falou. Então, assim, é um turismo, porque nós temos muito turismo para ser explorado. Você faz parte do turismo, você sabe disso, que o turismo aquece a, a, o município. Muda a economia. É poder ter um sonho de um dia ter um, um hotel melhor na cidade. Um investidor que fala... Pô, Pedregulho tem turismo, eu vou investir num hotel para receber os meus turistas. A gente explorar o que a gente tem de melhor aí, na em todas as áreas. Então assim, a população precisa se atentar a isso, que tá chegando as eleições de novo, tá né? batendo na porta. Tá aí. batendo na porta. Não é cedo e não é tarde para falar de política hoje, mas a população prestar bem atenção nos próximos gestores da cidade para gente não andar para trás, cara. Até porque é, teve uma pessoa que me, me... Falou o seguinte: falou, Ó, já que a gente não tem tanta área, e, e, e lógico que é caro, mas desapropriação é cara, porque você vai pagar o valor realmente que vale, não vai pagar nem mais nem menos, por que não desapropriar uma área menor e fazer prédio? Que você ganha na altura, você consegue fazer apartamento? É uma ideia é se negociar com a CDHU, porque a CDHU ela constrói prédio em várias cidades, né? É, eu não sei se existe uma política para cidade menor, porque cidade menor geralmente você vê tudo casa, né? tudo loteamento e casa de, de planta baixa, mas não fazem não fazem prédio. É uma questão para se correr atrás também dessa legal. É. A gente tem um, um, lote, um terreno menor, dá para construir preto? Como você disse, o podcast é para isso. É para trocar, é trocar ideia. pra trocar ideia. E as ideias aqui você pode ter certeza, que as que saem. você já está anotando. Tá, já está computadorizado. <risos> então, assim, nós vamos correr atrás. Hoje, assim, eu falo muito, Leandro, defendo muito mesmo a minha parceria com a deputada, porque é uma parceria direta. Eu não tenho os assessores dela, mas a gente fala direto. Ela trata Pedreguro com respeito, com carinho, tanto que vamos anunciar mais 980 mil de emenda parlamentar aí. Já foi mais de um milhão e meio, né? Do, vai vai para dois Já milhões e meio. Né? E qual deputado que investiu isso Pedregulho até hoje em pouco não. tempo de mandato? Não tem. Não. Então, ela, quando eu marquei, doutora, preciso falar na CDgaU para a redução das parcelas. Na hora ela agendou São Paulo, nós fomos. Quem atendeu a gente não foi secretariado, foi o diretor-presidente da CDGU. É o cara que comanda o negócio. É quem manda, no é. É quem manda. Então ela falou assim: ó, quem mais você quer falar? Falei, secretário de segurança. Vamos agendar. Agora quem mais vai? Governador do Estado. Por quê? A gente tem várias demandas com o governador de Estado, inclusive eu vi o Wilton, que é o vereador de Franca, uhum. na briga da volta, pelo menos da, da, da cabeça da Maria Fumaça de Franca para colocar à disposição. A nossa tá aí, cara. Por que não correr atrás dela? Tá lá, bonitona, funcionando, perfeito. Entendeu? Então... é. é... A gente tem uma demanda. Vamos ter uma, uma, uma audiência com o governador, vamos ter uma audiência com, com o secretário de segurança. Então, eu defendo muito essa parceria, que é onde a gente tem uma porta aberta com ter um deputado, cara, é, é, como braço. É, você não tem noção a força é que a gente tem. Hein? Você precisa ter fácil acesso ao governo do Estado. Ainda mais para um município pequeno, é excelente. É excelente. É muito bom. Você vê, tem cidade aí que é grande, que não tem deputado, que elegeu um deputadozinho na região e em outra cidade, que sofre para ter acesso ao, ao governo do Estado. Você vê, e, mesmo todas, sendo maior. e todas as emendas que a gente libera, é conversado com o executivo. Eu não vou pôr ideia da minha cabeça, porque eu não sei se tem na LDO, se tem no PPA do cara. o sabe lá, eu quero. Uma emenda de um você milhão, não, doutora, para fazer que um que... aeroporto em Pedregulho. Você não sabe o que ele é está pensando no orçamento do ano que vem. E não é assim. Então, assim, é, é, as emendas agora, os 980 mil que a gente foi em São Paulo e, e anunciou, eu sentei com ele e falei, ó, preciso fazer uma fisioterapia nova. O prédio eu dou, o equipamento eu não tem condições de comprar. Conseguimos 250 mil para o equipamento. Vai fazer uma fisioterapia nova, com sede própria, com, com tudo certinho. Preciso monitorar a cidade para segurança, preciso de mais... 300 mil reais. Consegui 300 mil que é deputado para monitoramento. Ele vai pôr com contrapartida. ó oh, Preciso de 300 mil para terminar de recapear algumas ruas que tá faltando. Consegui os 300 mil de recap com ele. Precisamos de um equipamento de ultrassom para fazer um morfológico na Santa Casa, porque o nosso ultrassom, ultrassom ultrapassado. Conseguimos um ultrassom novo para Santa Casa, né, que faz o morfológico, porque a gente sabe a demanda, porque o nosso ultrassom é de quando inaugurou a Santa Casa. Então estava tá precisando. E o tração morfológico a gente tem que pedir um encaminhamento para o médico, mandar para a Secretaria da Saúde para marcar. marcar em Franco. Então, a gente tendo aqui, a gente vai ser feito aqui. Então, assim, é onde a gente tem um contato direto com o deputado, acho que ajuda muito Ajuda essa bastante, né? E essa causa de prédio: você entrar com o prefeito, ver se tem a área. Se tiver, a gente vai atrás da cdk não tem problema. Peço para o deputado, a gente vai de novo e levamos o projeto. É porque se vamos supor uma área que você desapropriar para construir 300 casas, você pode desapropriar metade dessa área para você construir 300 apartamentos. A área é bem menor, porque é igual comer, Franca, né? pra cima você não compra, você compra só aí pro lado. Então você compra uma área ali, você vai pondo para cima e vai embora. É igual né? Franca. É? Franca é? tem um monte, Franca tem Leporáceo, tem os outros bairros, tem é, Portinário, tudo é tudo. E foi prédio. tudo CDU. Tudo CDAU. Tem que ver o projeto e ver, o ver se, as, se o município pequeno enquadra é, então, para poder fazer. Eu, eu não sei, eu não sei se existe alguma regra de CDU, porque município menor de 50, 60 mil habitantes, a gente não vê essa questão de prédio, a gente vê mesmo é bairro. Mas, é uma Mas questão aproveitar que o doutor está aqui Já anota ali E a gente já, ali, a gente já, já pede informação para ser legal sobre Exato. isso também. Beto eu, eu questão do emprego na cidade é, Hoje você está lá Você tem sua banca, você está lá trabalhando com ele e tal Lembro que você já teve outras Envolvido nessa questão da, Do calçado da cidade E né? eu tive a oportunidade de conversar Com alguns empresários que são de fora A gente viu Beraba Que, que, eu, que eu tive a oportunidade de conversar Franca e Ribeirão, né? Aí todos, sem nenhuma nenhuma exceção falaram assim para mim, falaram: Pedregulho precisa ter uma base de formação técnica e profissionalizante. Sem isso, não tem como a gente levar às vezes uma empresa que demanda uma uma, uma formação mais específica, que paga melhor, que emprega mais, para Pedregulho. Então agora eu vou te perguntar assim: ó, o é, que, que tem que fazer? para a gente conseguir curso na área de tecnologia, na área de vestuário, né, qualquer área que seja para produção industrial ou produção tecnológica. aonde buscar isso e como conseguir isso? Bom, Leandro, é, hoje assim a gente sabe que o setor calçadista é uma das minhas áreas e a gente hoje, Pedregulha, é calçado e zona rural. Uhum. Né? É São os maiores empregadores. É os maiores, o que emprega mais na cidade. Uhum. Hoje eu estou como encarregado da PG4, a gente está com 26 pessoas, a gente trouxe no começo do mandato, e com projeção para mais. Né? Porém, hoje você vê assim, a falta de. Quando eu virei pespontador, sapateiro, a gente sabia que o curso de pesponto era lotado. Todo mundo queria. Porque gente, é fila, né? teve muita gente que deixou de formar para a polícia militar para ser sapateiro, porque o salário do pespontador era maior é do que o policial. Do né? trabalhava sábado trabalhava domingo trabalha tem muita né? gente que eu conheço falou na época eu não fui para polícia porque o pespontador ganhava uma vez uma vez e meia a mais que a polícia militar hoje o salário do pespontador defasou né falta falta serviço é, falta hoje mão de falta o ano passado estava até legal esse ano já deu uma esfriada de novo o setor deu uma né o Tarcísio agora com tá fazendo a, a redução do ICM, pediu o plano, é, até quem tá fazendo o plano diretor do calçado aí, desenvolvimento do setor, é o dono da empresa que eu trabalho, o Juliano, e ele tá apresentando pro Tarcísio para ver o que pode fazer para aquecer, porque muitas empresas foram embora, pro Sul, foram embora pro Nordeste, principalmente né? é, Principalmente Sul e Nordeste. Agora, cara, parcerias, bicho. SENAI, SEBRAE, você é, pega. Hoje a gente perdeu aquela escola Paulo Souza que estava aí, né? Que é. Já teve aqui curso técnico administração, contabilidade e turismo. nós tivemos a capacidade de perder os três. Eu acho que é um essencial pra gente. Hoje também, assim, aproveitando o gancho, o Sindicato Rural está com a Unisa, né? É. A Unisa faz o mesmo trabalho. Santo André. faz o mesmo trabalho que a. Caianguera, uhum. né, tem os cursos à disposição hoje, porque muita gente não sabe disso. Então... Uma vez, falando essa questão de, de, de, de questão de EAD, é, eu, eu, numa conversa com o prefeito, falei, ele, Ó, faz, por que, que você não, faz, não monta um projeto de lei? Já que a prefeitura ela banca aí 30%, 25%, 10%, 15%, dependendo da renda da pessoa, banca isso no curso presencial, que você tem que disponibilizar alguns para ir lá para Franca, ficar caro e tudo mais e às vezes o curso EAD ele é 25%, 20% do curso presencial, presencial. por que, que não cria uma lei autorizando o município a, a custear o curso EAD libera a Casa da Cultura libera uma escola de noite, tem tanta escola vazia à noite que não estão tá utilizando para nada Machado mesmo tem sala lá sobrando dá com pau que não monta um projeto assim e cria isso? É uma ideia. E aí, o que que acontece? Quando ele... Até você, o não, ele... Assim, ó, você não precisa fazer parceria exclusiva com uma universidade. Mas quem quiser fazer o curso EAD, né, você abre aí para algumas universidades e fala, ah, a gente tem um espaço fixo, a gente vai oferecer a sua universidade tem interesse em montar essas Nós classes. Nós damos uma estrutura. Também? Nós damos uma estrutura, damos tudo e vamos custear lá. Eu, eu vou te falar por mim. É, hoje eu faço faculdade de turismo. Eu sou formado em técnico de turismo, mas hoje eu faço a faculdade de turismo. A faculdade presencial de turismo, ela custa 1146 reais. No EAD, eu pago R$ É. 10% do preço. Então, se a prefeitura paga 30% de mil, ela paga 300 Dava para pagar para duas pessoas. Duas pessoas. Então, você vai dobrar o número de aluno nesse sentido. Até, inclusive, quando ele estava ele começando a namorar a Unisa... Que eles mandaram a proposta, o doutor Everton faz parte do sindicato. Ele me convidou como presidente da Câmara para acompanhar. E eu acompanhei o trâmite. Cara, é um puta de um projeto. Não, a estrutura é gigantesca. E assim, gente que estuda na Ianguera, que tem que pegar o ônibus, ir para Franca hoje tem o mesmo curso aqui em Pedregulho e as inscrições são abertas primeiro semestre, segundo semestre tem vários cursos aí que dá para ser aproveitado até aqui dentro do sindicato rural eu conheço gente é, próximo a mim que parou de fazer na Ianguera e fazendo. deu sequência aqui porque tá dentro de casa o presencial vai ali, usa o computador a prova tá lá, é feita ali e 25% do curso é presencial o restante é tudo, tudo, tudo online. online então eu acredito assim ó, a parceria com o SEBRAE, com o SENAI é parceria com a ZAD, entendeu? Eu acho que a, a, a solução do negócio é essa. Tá certo. Bom, vamos próximo tema aqui. É... Esse, esse aí, eu fui, eu fui falar desse tema aqui na primeira live e arrumei para a cabeça. É. Todo dia eu recebo um, um BO desse negócio aqui: trânsito. Né? Você, fala, você vê assim, uma cidade de 15 mil habitantes, não tem rua, pouca rua, cidade pequena em extensão territorial e tudo mais. Mas é uma bagunça o trânsito em Pedregulho, né? É, a gente tá aí duas, três gestões aí sem você ter mudança, né? É, e eu vejo o vereador fazer indicação pra mudar o trânsito. Eu, vi, eu acho que o Carlinho fez a indicação pra alterar o semáforo ali da praça, porque não te dá a possibilidade de você virar direito estando fechado, mesmo sabendo que ninguém vai subir ali, mas tinha que dar essa possibilidade. Mas eu vejo o vereador cobrar e tal, mas a gente não vê que acontecer mudanças, né? Só tá faltando assim o que para chegar à mudança, ter mudança. Leandro, eu assim, eu também sou um dos que é, defendo essa tese pelo fato seguinte, eu tenho muita reclamação de motorista de ambulância, motorista de, de entregador, é, correio, entregador de, de, de lanchonete, né? Que a cidade não é sinalizada vertical e horizontal. horizontal, horizontal. horizontal as, não tem placa com nome de rua, realmente está tudo defasado. Porta de escola. Porta de escola, tanto que eu fiz uma indicação agora pedindo a sinalização, principalmente Arthur Belém e Machado Neto, porque está muito perigoso, o jeito que para os carros, crianças saindo de trás. Eu acredito que a solução hoje, Leandro, seria um, um estudo de um, de um profissional, trazer engenheiro um profissional de trânsito, engenheiro de trânsito, e estudar bairro a bairro, e realmente os horários de pico, os horários de fluxo. E ver o que, que é mão dupla, o que, que não é, o que, que sobe, o que, que desce, onde eu vou pôr uma lombada, onde precisa realmente. Porque a gente tem assim: ó, a gente atende a população, a gente faz as indicações, mas todo dia chega o pedido de lombada. Ou oh, precisa dar um na rua tal, precisa dar lombada um lombado daqui em casa. Aqui, ó, vou te dar um exemplo. Nessa rua aqui, na Bíblia, na Alfio Santiago. A lombada de frente à pirâmide, de, de tanto fazer recap, ela praticamente acabou. Sumiu. Ela sumiu. Então só tem aquela lombada lá em frente, o RR automóveis lá e essa aqui na porta da escola. E eu tô aqui todo dia observando. O cara vem, passa a lombada do RR, porque ele é alta, passa devagarzinho. E pau. E pau na máquina. Vem, vem, vem, vem 60, 70, 80 por hora para frear barato, lá senhor. na porta da escola. Essa esquina aqui, todo dia... Se não tem uma batida, tem uma freada brusca de gente entrando na frente do outro, motoqueiro batendo em carro e caindo, bicicleta caindo. É... Eu lembro que, que teve, se eu não estiver enganado, foi na gestão dos resenhos, a gente teve uma, uma tentativa de mudança nas rotas aqui, tinha umas placas, tal, tá o tempo vai mudar essa mão, mas não chegou a acontecer, né? a única coisa que foi implantou o semáforo foi que não está não tá funcionando. Mas eu queria te fazer um... um, um é, como vereador crítico de um favor faço a indicação para se montar um departamento de trânsito em Pedregulho que ele tenha no mínimo um fiscal de trânsito para fiscalizar essa questão do, das placas de tudo isso e que tenha pelo menos aí um, um a cada ano, uma vez por ano, que se faça o estudo do trânsito, por exemplo, faz agora início de 2024, pois faz início de 2026, você poder sempre estar tá atualizando. Né? É, inclusive a, as ruas, quando ela passa a ser mão única, o que, que a gente tem, cara? A gente tem a guarda municipal, para é. orientar uma placa, semana, né? né? né? Coloca a placa e a partir do dia tal fica um mês na tá placa. Isso. Eu, eu acredito que assim, o, o pontapé do negócio é contratar o um engenheiro de trânsito, pegar bairro a bairro e analisar cara porque assim tem ruas que realmente é muito perigosa tem rua que precisa de duas três lombadas porque infelizmente o povo não, o motorista não, não respeita. respeita não respeita é o motorista não aqui respeita. Ó, eu vejo gente xingar criança aqui na porta porque a criança tá atravessando na faixa é. o, cara, o cara tem que parar na faixa do pedestre porque a lei fala que a preferência é do pedestre é do a criança está tá atravessando na faixa o cara para o carro, buzina, xinga a criança, porque ele quer passar. E quer estar certo. Aí você vai em outra cidade, por exemplo, uma cidade que eu visito muito forte do Iguaçu. Mas o Iguaçu não é uma cidade tão grande, já tem 100 mil habitantes. Só que você vai lá, o trânsito é louco, porque vem gente do mundo inteiro. Tem o Paraguai, tem a Argentina, que é uma loucura de trânsito. O trânsito é gigantesco. Só que você vai lá, você pôs o pé na rua. Parou. Para. Todo mundo, você atravessa a faixa, sinal verde para o cara, se atravessa a faixa. Sinal verde parou. para a questão também educação, vem de educação de trânsito né? então assim, eu acho que é, é, o engenheiro de trânsito analisando, folheto informativo, né eu, põe na mochila do menino, leva pra sua mãe entrega, pega a equipe de prefeitura entrega de casa em casa eu acho que tem que ter conscientização de todo mundo de todos os lados, mas o poder executivo acho que podia ser, assim, a gente já deu essa ideia já passou, parece que ele tinha me falado que já tinha comprado os postes para nominar as ruas já, da cidade, é essa questão de nome de rua, toda cidade lá faz isso, tem que entrar com a parceria com o comércio municipal né vamos supor, você ah, fala assim, ah, mas o comércio municipal todo não dá conta de colocar, vai em uma cidade próxima, tipo Rifan, Franca que, que você não vai criar aquele atrito de, de, de, de concorrência com Pedregulho, ou, ou alguma coisa que não tem aqui, e vende o patrocínio das placas também, né, você vai lá Rifan, tá colocando placa nome de rua lá Rua fulano de tal, aí embaixo assim tá assim, apoio, o no nome da empresa. É, inclusive eu tive buritizá escrito nas postes, no poste. É, no mas, Porsche? eu passei a ideia pro Poder executivo, Falei, ó, escreve um dois, três postes lá. Buritizá estreita, né? Como é que você vai carregar Burit... um poste na rua? <risos> na, <risos> na na na na na Buritizá, é bom as ruas estreitas, passa quatro carretas passo do lado da <risos> outra. quatro carretas <risos> do lado da outra. Mas é isso, Leandro. Tá bom. Beto, eu coloquei lá no, nos grupos de WhatsApp, coloquei no Facebook para a gente receber perguntas, né? Antes das perguntas aí, continua compartilhando o vídeo aí com a gente, manda no WhatsApp, manda compartilha aqui no Facebook. E algumas pessoas mandaram algumas perguntas e eu fiz uma minha. Primeira pergunta que mais recebi, né, eu não vou falar nome de pessoas, porque essa aí eu recebi de umas 9 ou 12 pessoas, um negócio assim, não lembro de cabeça. Beto, muito se falou no concurso público realizado pela Câmara Municipal, o último agora é, Tem notícia que teve denúncia do Ministério Público, sobre o caso, entre outras coisas e tal Explica pra gente o que, que é fato, o que, que é mentira sobre o concurso público E, e você, você chamou o advogado que passou, você chamou a pessoa administradora que passou do concurso é, Que pé que tá? O que, que é verdade e o que, que é mentira desse concurso? Leandro, em primeiro lugar não fui eu que chamei né? Porque não fui eu que realizei o concurso, foi o presidente passado. Então ele foi responsável pelo concurso, ele foi responsável por nomear os cargos. Se você pegar e foram todos nomeados em dezembro, não é isso? Eu não nomei ninguém. ninguém. Tá. Essa era uma dúvida que tem uma pessoa que falou: foi ele que nomeou ou não foi? Tá? Não, não fui eu. Então, assim, o presidente passado ele fez e nomeou. Então ele concretizou o ato uhum. de fazer o concurso. Convocar as pessoas Nomeação e nomear. E a contratação. Eu apenas peguei a Câmara já com o quadro de funcionário completo. Uhum. Sobre denúncia, Leandro, a gente fez até uma reunião com o presidente, na época, falando com o que o pessoal estava falando na rua para gente, as reclamações. Quem passa no concurso, beleza, quem não passa vai ficar chateado mesmo, vai correr atrás de seus direitos. Só que é o que eu pedi na rádio um dia. Se alguém tem alguma prova concreta que teve fraude no concurso, a Secretaria da Câmara hoje está à disposição para receber a denúncia com nome, RG, CPF, título de eleitor e a prova da fraude. Teve alguma reunião com o Ministério Público sobre isso ou não? Comigo não, não foi convocado de nada. Apenas a Câmara foi notificada para saber os cargos que foram dispensados na gestão uhum. dele. E os cargos que foram nomeados, né? A gente informou o que o Ministério Público pede, e outra, quando foi feito isso, foi uma cópia na mão de cada vereador, porque ali eu trabalho com a transparência. Então assim, eu não posso chegar lá no promotor e falar, tô assumindo a câmara aqui, e eu acho que teve uma fraude no concurso passado. O cara vai na minha cara e fala assim, você é o presidente da câmara, cadê a prova? Aí eu tô fazendo argumento contra a minha pessoa mesmo. Então assim, é uma coisa que não é responsabilidade minha, não fui eu que fiz, inclusive a gente vai ter o concurso agora que eu vou fazer, que é o do controle interno, que a gente já tem até apontamento do Ministério para fazer ele, né? E já estamos no trâmite de, de, de, de, de, de como a gente vai fazer e vai ser o concurso sim, não dizendo que, que não teve ou não teve transparência. Mas eu quero dar ciência de tudo que está acontecendo para não ter esse mesmo problema. Agora, as reclamações que teve, cara, eu escutei todo mundo. Agora, como agir, eu não posso fazer. Como presidente, eu não tenho essa autonomia. Tá certo. Vamos lá. É, agora, essa pergunta aqui, ela foi feita por duas pessoas. Você falou assim, ó. qual que é a sua pretensão política? Quando que você espera chegar na política? Aí eu vou te falar. 2012 você foi, vereador, foi candidato a vereador pelo PTN, certo? Isso. 182 votos. 2016 pelo PMDB, 271 votos e não foi eleito, por conta do quociente eleitoral. 2020 você foi 294 pelo PL e foi eleito. E aí, você quer chegar onde? O que é a sua pretensão política? Você tá fazendo o que hoje? Turismo. Você né? é o que? Você foi o diretor. Não, sou técnico de turismo. Você tá fazendo o que? Faculdade de Turismo. Você quer chegar onde? Onde eu tô? Eu já estou no lugar que eu queria chegar. Eu não tô no que eu queria <risos> chegar ainda. Então responde. Eu acho que, Leandro, eu acho que toda profissão. Eu não vejo política como profissão, né? Eu vejo política como. Hoje eu estou vereador. né? É uma passagem aonde o político ele tem que pensar em melhorar a qualidade de vida de quem confiou nele. Essa é a obrigação mínima. Não a minha, né? Então, eu acho que, como eu falo sempre, eu deito no meu travesseiro e durmo com a consciência tranquila que eu tento fazer o meu melhor como vereador. Né? Lógico que eu erro, acerto, mas dentro da política, onde Deus me permitir de chegar, eu quero chegar. Cara. Eu quero um dia ser prefeito, eu quero um dia disputar para deputado, mas tudo com o pé no chão, tudo tem seu momento. Né? Falar para você que eu sou vereador e quero ser vereador a vida inteira eu tô mentindo. Mas falar para você que se eu tiver a oportunidade que hoje eu tô preparado, eu tô. Eu venho me preparando para isso. Então eu acho que a política ela vai renovar. Se der a brecha tô dentro. Então assim, a política ela tem que ter renovação. Então você é. fala assim, ah, onde você quer chegar? Eu quero chegar onde o povo confiar que eu tenho que chegar. Essa questão da, da política tem que ter renovação, tem muita gente que não, não, não, não presta atenção nesse, ó. As câmaras municipais de Pedregulho, se você pegar todas as últimas eleições, no mínimo, 75% da câmara foi renovada. Todas as eleições. Foi. Ou seja, alguma coisa está de errado. E aí, não está <risos> certo. Porque... E aí você puxando aí, cara, vem um filme. Porque 2015, 2015, eu tava assistindo a sessão da casa. Eu tava lá no dia. Hoje eu é. sou. Aquela foto lá. que aquela você tava, foto. Tava estava lá naquela foto. A mislênia tava. Hoje eu sou presidente dela. Mas em 2020, 2020 que eu disputei a primeira eleição, 2012, 12, uh -huh. eu queria chegar lá. E eu não desisti do meu sonho. Eu corri atrás, só que eu plantei. Eu tive briga contra tudo e contra todos. Até dentro da minha própria família. Né? Então assim, é a única coisa. A família que... Bernardes gosta da política. E a única coisa que eu fiz, cara, não desisti. Eu continuei. Persisti. Fui o quinto mais votado nessa eleição, uhum. teve, né, e consegui a presidência da Câmara e hoje estou anunciando que eu sou o novo presidente do PL, que eu assinei a nominata hoje, do partido, Do partido. então assim, vai chegando, cara, as coisas que a gente vai plantando vai chegando. Tá certo, e o partido é um partido que cresceu muito, né, cresceu. o presidente da República, então, o, governador do, o governador não é do partido, mas ele estava é né? base. É a, né? é a base, né, na base. Só, é... Só a questão foi organizar o partido que foi ser candidato, mas é, é a mesma base. Mas tá certo. Agora, essa pergunta aqui, ela é minha, tá? Ó, vamos lá. O mês, ele tem mais ou menos aí 20 dias úteis. Então, um mês não tem mais, outros tem menos, mas a média é 20, 19 dias úteis. É, a gente tem duas sessões por mês, ou seja, dois dias úteis, né? O prazo de protocolo na sessão, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Protocolar é um projeto de lei, qualquer coisa, são 48 horas antes da sessão, tá Certo. Certo. Então vamos lá, fazer uma conta. Você pega 20 dias úteis, você tira dois dias de sessão, você tira quatro dias do prazo regimental para protocolo, sobra 14 dias livre De janeiro até hoje, todos os projetos legislativos eles foram protocolados em regime de urgência. Então tem uma coisa errada. Ou a, o prefeito e o advogado da prefeitura não estão tendo tempo para fazer, ou estão deixando para ir lá e protocolar no dia, porque eu vou te falar um negócio. Na minha opinião, isso é uma falta de respeito com a Câmara Municipal. porque Quando você protocola um projeto de emergência, o vereador, ele não pode pedir vista? Ou ele vota sim ou ele vota não? Ele não pode fazer uma emenda? Ou seja, você está tirando o poder e o direito do vereador de opinar sobre aquele projeto. Porque você fica naquele jogo assim, ó. Às vezes o projeto é bom, não é questão de ser só projeto ruim. Às vezes o projeto é bom, você tem uma ideia melhor para melhorar ele, para fazer uma emenda você não pode. Aí você vai votar contra porque você não pode fazer emenda, sendo que o projeto é bom? O que é que você faz? Eu queria saber a sua opinião, isso, isso vai acabar ou não? Leandro, assim, ó, é quatro meses de presidência, né? 120 dias. E, cara, sei se você tá acompanhando aí, você acompanha, você é um cara que é crítico, construtivo. Eu sou chato. Você chato? Eu, eu dizer, você queria falar, pode falar. É chato, pode pode falar, pode pode é, falar, Eu já falo na lata. Pode falar. E o que, que acontece? Você está acompanhando a evolução da casa na minha gestão. Então, acho que está quase nítido para quem... Para o munícipe que só assiste a sessão, ou que não participa a fim, igual você tem essas informações que você, você pesquisa, você está é, envolvido direto com a política, o munícipe não vê tanta diferença. Mas para quem acompanha ver o que a gente está querendo fazer. Eu vi que você mudou o site agora. Mudei o site. Com esse site, ele vê um projeto no do, o sistema legislativo meu, eu também troquei. O que, que é o sistema legislativo? É onde a minha secretária, hoje, ela abastece a pauta, abastece o site, com, com as, abastece o diário oficial e também o protocolo sempre foi presencial. O prefeito cabo o projeto, vai o funcionário dele lá e, e protocolo. protocolo, Acabou. A, nós estamos tendo treinamento 27, 28 e 20, 26, Eu vi 27. uma foto com o Tales e com o João. Isso, mas agora é, nós contratamos a Webline, que é o que está com o site novo, o sistema legislativo e o SGL, que é o sistema de transmissão. O uhum. que, que acontece? Vou implantar o voto eletrônico, certo? Por quê? O voto eletrônico... Hoje, para você saber o que, que um vereador votou, você tem que assistir o vídeo. Você não tem noção. Hoje não. O vereador votou, subiu. O placar, o projeto, o número do projeto, uhum. quem votou sim ou não vai estar tá lá. Na hora, automático. Votou, subiu. Apertou o botãozinho lá. Acabou. Você já sabe que se acessou o site, você vai ver quem votou e quem não votou. Assinatura digital... Para o vereador, porque o vereador, para assinar as proposituras, tem que ir lá na casa até 11 horas do dia para assinar. O vereador que mora no Estreito, Gassaba, por Porã, tem que sair, deslocar e vir. Se eu estiver em São Paulo, minha indicação ou meu requerimento não entra na pauta, vai entrar na outra porque eu não assinei. Então não vai ter isso mais, o vereador vai poder ter assinatura digital. Vai ser implantado o aplicativo. Que é igual aplicativo de banco Você clicou no aplicativo, você vai entrar direto no site E você vai acompanhar o que os vereadores Estão fazendo, eu cliquei na foto do Leandro Vou saber tudo que o Leandro fez O Fabrício fez, o Carlinho fez O Beto fez, vai ficar de fácil acesso na política Você vai poder usar Ô vereador, você tá aqui pedindo voto para eleição Então pai, você não fez nada Seu histórico político tá aqui eu lembro, não... eu lembro que você falou uma vez Você falou que eu sou chato, mas tem um mais chato que eu você falou assim uma vez pra mim: eu entrei na casa do cara e esse cara me surpreendeu. O que falou, perguntou tanta coisa para mim para eu conseguir o voto dele, foi o Rafa. O Rafa? <risos> o Rafa? Aprendi muito, professor Rafa. Professor de História. E consegui. Se eu conseguia, é porque alguma coisa de bom eu tinha. E aí, respondendo a sua pergunta, é, até o próprio o procurador da prefeitura vai participar do treinamento no dia 28 com o pessoal da Webline, porque agora é integrado. O sistema da prefeitura com o sistema da Câmara não vai protocolar na porta da casa mais. Vai mandar online. E o sistema tem bloqueio. Deu 24 horas, bloqueou. Então, mas eu penso assim, ó. É, mas ele ainda vai ter o direito de protocolar em regime de urgência. Mas aí, aí, aí vai só. Assim, porque isso mesmo pode transformar numa arma da seguinte forma. Às vezes você tem um projeto extremamente importante que ele tem que ser votado que é regime isso, de urgência. Isso. E o outro... Que não é tão importante, mas tá tudo embolado num ofício só, que ele te obriga a votar. Mas aí eu conversei com o prefeito, a gente pediu para ele desmembrar os ofícios, tá? Não colocar ofício de 1 a 10... Ofício 1, ofício 2, ofício 3, ofício 4, para a gente poder votar, poder votar um a um. Votar um. Ó, esse aqui, a gente não viu que é o de urgência, nós vamos rejeitar o pedido de vista dele. Esse aqui é de urgência, nós vamos poder votar. Pedir isso, ele falou que vai atender a casa, vai fazer nessa forma, e usar realmente urgência e emergência no que for. Por isso que o sistema faz esse bloqueio. Né? Ele bloqueia com 24 horas antes então não é culpa minha de não querer receber não é secretaria, é o sistema que vai ter, até os próprios funcionários da prefeitura que cuidam da parte de projeto, vai ter que se adequar né? então, esse cuidado a gente está tendo, agora tem projeto que não tem como reprovar não né? é, não, não, não é questão do é, e, e, fica e claro que não é questão isso. do projeto não é questão então, do, do, do hoje, conteúdo é a questão da, da atitude dela vir se repetindo de uma forma que você tá, está tirando o poder do vereador. É E aí, e lembrando que o doutor Ep está aqui, o doutor Felipe deve estar tá assistindo, que é o nosso jurídico hoje, que eu, como presidente da casa, eu não sou aquele presidente porque eu não voto, Leandro. A maioria dos projetos eu não voto. Se eu, como, presid... se eu, como presidente, quiser jogar a bomba na mão dos 10, eu ponho qualquer coisa para votar lá e é isso que se vire. Só que eu tomo cuidado de, como presidente, todos os projetos, meu jurídico, ele analisa, me chama nos que tem dúvida, e a gente procura o procurador da prefeitura e tira a dúvida do projeto antes de colocar ele em pauta, porque se for um projeto realmente que tem falha e tem erro, eu já peço para tirar ou nem coloco para votar. Essa é a responsabilidade do vereador, né? o poder principal é legislar. E essa é a minha responsabilidade projeto. como presidente filtrar isso e colocar em votação que realmente está tá correto, para mim não colocar em cheque até os próprios 10, porque fala assim, ah, mas vocês é político, vocês é concorrente, não é assim. Eu respondo pela... É concorrente da câmara... eleição, depois da eleição a eleição, todo mundo tem Agora lá ah, não, então eu, eu como presidente, isso é uma ação minha, eu tomo cuidado em analisar todos antes, e o que tem dúvida a gente até no prefeito para tirar. Show de bola. Como é que é a... Como é que é a... Não é relação não, vamos falar assim, como é que é o clima hoje na câmera? É, é bom do, entre os vereadores? Cara, eu, já vi, eu já vi o clima lá na câmera que era terrível. Hoje eu te falo assim aquela aquela imagem que a câmera tinha que se pusesse lona virava circo e se cercasse era hospício, acabou. <risos> Porque Deus. era uma briga pessoal, uma briga de interesse pessoal, de sentar e levantar, porque eu não posso aprovar isso, que vai ser bom para o prefeito e o nosso prefeito não vai entrar lá. Eu acho que hoje acabou, cara. Hoje, assim, tem as divergências políticas, tem é os rabo, tem as brigas, mas é para o bem da população. Tá, ah, perfeito, show de bola, Beto. Vamos, essa pergunta que veio de uma pessoa, eu só pediu para te falar que ele é lá do Bela Vista, você vai saber quem que é, mas eu não posso te falar o nome. Você se vira e descobre quem que é. Eu yeah, não. Pergunta é o seguinte, ó. Se você, é você é uma pessoa extremamente inteligente, senão não estaria onde você tá. Você foi candidato em 2012, 16, 2020 e conseguiu se eleger na eleição pelo PL, foi um partido que não, não apoiou oficialmente liberou os seus viradores para apoiar quem eles quisessem durante a campanha. É... E, consequentemente, o único vereador que foi eleito que não tinha, não era base e não era oposição. Então fala pra mim, como que um vereador que não é da base, não é da oposição, diante desse cenário, como é que chega o presidente da Câmara? Eu me faço essa pergunta todo dia, cara. <risos> Sério mesmo. É, hoje eu tava conversando com um grupo de pessoas que me fizeram a mesma pergunta. Me explica uma coisa. Porque, se você tem uma base, então ficou quatro, porque ficou cinco, cinco e você? né? Isso. Então se você tem, a oposição tem cinco, a base tem cinco. E eu sozinho? Quem ia decidir o presidente era você. Era. Se você tem dois candidatos lá de cada lado, então cada um ia ter cinco votos, quem ia decidir? Como que essa conta fecha? Ó, oh, só quero deixar claro que eu não gastei um centavo, que eu não comprei ninguém, tá? E que... Não, não tinha uns pa... Do três, quatro papelzinhos com seu nome lá, não, né? Dentro da ordem. Teve onze, <risos> né, cara? E assim... Tinha 15 votos em 11. Não, eu acredito muito, cara, que na primeira eleição, né, você fazia programa na rádio lá, você falou que eu mantive a minha palavra, que eu tive só o meu voto, e realmente foi, eu tive só o meu, né? Assim como eu falei pros outros dois candidatos, que na época era o Carlinho e o Ká, que me pediram voto, eu falei, ó, eu vou votar pra mim. Né? Eu não vou votar. Fui bem sincero com eles mesmos, abriu o jogo. E eles respeitaram e ainda até elogiaram no final, porque eu, eu mantive. Depois eu acredito, cara, que com os dois anos de casa eu vim mostrando com o meu trabalho que eles poderiam confiar em mim. Então, é, agradecer muito para quem, quem confiou no meu, no meu trabalho. Que foi o Helder primeiro veio, depois veio a Soninha que falou, ó, oh, se tiver dois votos, um é meu. O Helder, oh, se tiver dois votos, um é meu. E aí depois automático a gente foi batendo um papo, foi conversando e foi ver, vir, cara, não tem explicação pra te dar. Falar assim que, acho que teve a mão de Deus isso aí, porque é, eu lancei meu nome, preparado eu tava, porque eu estudo muito, eu procuro me orientar muito, porque senão, cara, como que você vai pôr seu nome para ser presidente da Câmara, ser o chefe do segundo maior poder do município, se você não está preparado? Por ego eu não ia fazer isso. Eu não, se eu não tivesse preparado, eu não ia colocar meu nome em cheque. Hoje a gente administra 2 milhões de reais na Câmara e eu estou procurando fazer com o máximo de transparência, Procurando, pode entrar no meu portal de transparência, eu tenho prestação de conta todo segundo, Toda primeira reunião do mês, meu controle interno está lá, com a prestação de conta Um na mesa de cada vereador Se você quiser saber onde está um metro de fio, eu te mostro onde está na casa Tudo que é comprado está lá, estou investindo em tecnologia Então assim, eu acredito que os que confiaram no meu voto E hoje eu faço para os 10, cara, não faço para quem votou Eu administro no geral, né? Mas é uma pergunta, assim, que eu também me faço todo dia. Como que eu consegui ser presidente da casa com um voto? Tá certo. Vamos lá, é, isso aqui eu vi, eu vi no, no Instagram ontem, e é, eu queria te perguntar. Eu vi lá, FAMUP, né, Fanfarra, Municipal de Pedregulho, é, vai voltar às suas atividades, tinha um texto lá explicando os motivos e tal. E no final, um agradecimento para você. O é, que, que foi feito? Fofá, vai voltar? Não vai? O que foi a sua atuação? Cara, nas minhas andanças aí, eu acho que nem tudo. Eu acho que uma das minhas falhas como político é não divulgar quase tudo que eu faço. Porque tem ações pessoais minhas que é ações que eu faço que eu não faço questão de divulgar porque eu acho que não tem necessidade. E tem ações que eu só divulgo quando elas são concretizadas. Eu não adianta eu te vender um.. eu vou pegar essa água aqui e vou pintar de preto. E a água não aderia à tinta. Então, depois que eu conseguir pintar, eu vou mostrar que eu consegui e o trabalho que foi feito. Então, assim, a fanfarra, várias residências que eu visito como vereador, que eu ando, ando, eu vou ver a população de perto, eu vou nas casas, eu faço visita todo dia à tarde, eu faço duas, três residências, pergunto como que tá, o que, que tá faltando, para a gente poder estar tá, né, é, entrosado com a população e não ser vereador de quatro em quatro anos, poder bater na porta e pedir voto. Não foi essa a intenção que eu entrei na política E com essa participação, cara Muitas casas que eu abordei Pô, meu, podia voltar a fanfarra Meu pai tocou, meu avô tocou Minha mãe fez parte Meu filho começou e acabou, né? E eu acho uma puta de uma irresponsabilidade De quem deixou acabar é. Né? é um patrimônio, né? É um patrimônio cultural Um patrimônio que, que cara Quem não, não lembra da fanfarra de Pedregulho é, ganhando campeonato, tocando. Quantas, quantas histórias você já escutou do Ringo? Que isso? Sabe? <risos> Ringo, o pessoal mais velho aí de Fafá. Oripim. Então, assim, a gente sempre ouvia assim: ó, não volta, não volta. Falta vontade, não volta. Aí eu comecei a pensar, mas vontade de quem? Aonde que tá o erro? Onde está tá parado? Porque não pode. Se tem os instrumentos, tem, tem o pessoal fazer. que faz. Onde está parado? Aí eu fui atrás dos mais velhos da fanfare e comecei a estudar o um negócio. E falei, pô, meu, a, a solução é o único prefeito, ver o que ele acha e saber onde é que está travado. Sentei com ele e ele falou assim, olha, não tenho professor, não tem material humano, já tentamos voltar algumas vezes e não conseguimos de né? Porque um fala que vai, de repente, você marca uma reunião que está nomeado 30, parece dois, dois não toca, fanfá. feito então o primeiro passo ao é professor. Fui atrás dos da cidade, não tem interesse, não okay. toco minha vida e tal. Falei, onde eu vou achar um professor, cara? Aí me deram o nome do, a Aureliano me deu o nome do. Cristo. Do Cristo de Cristais. Entrei em contato, falei, e aí, professor? Ele falou, tem interesse. Ele me manda o um projeto. Ele me mandou o um projeto, eu analisei. Projeto que envolve escola, projeto que envolve terceira idade, projeto que envolve os seis. É um produto de um projeto, cara. Aí eu falei assim, tá, valores. Me mandou o um valor. Prefeito? O cara falou, perfeito, vamos fazer uma reunião online com o professor. Aí participou da reunião eu, o prefeito e o professor. Então hoje a fanfarra, Leandro, você que é mais cultural do que eu, você <risos> sabe que a fanfarra acabou em todo o estado. Não existe fanfarra, mano. Hoje, hoje existe a banda marcial. É. Por que a banda marcial? Com os instrumentos da banda marcial, você faz o mesmo som da fanfarra com 20 pessoas. A fanfarra você tocar, você tem que ter de 30 pra cima. E levamos essa modernidade pro prefeito. Tem que comprar alguns instrumentos, tem que fazer... Ele falou assim, cara, põe na rua... Que investimento eu vou fazer. Uniforme, ônibus, instrumento, professor. Só que vocês precisam tirar do papel e fazer acontecer. E ontem nós tivemos a primeira reunião na Casa da Cultura. Compareceu acho que em torno de 10 pessoas. E o professor, junto com a Nil, uhum. né? E agora nós marcamos uma outra para quarta-feira. Onde vai descer todos os instrumentos. Ver o que vai ser aproveitado. Os instrumentos são zero, cara. Novo. Uniforme. O uniforme tem que fazer de novo, tem. porque moleque que calçava vai, vai, 40, e 40, 40, 43, não cai o sapato <risos> mais. E os uniformes podem ir para o centro cultural, pode ser doado para as outras, outras fanfarras de, de, uhum. que usam, né? As fanfarras de frango e tal. E aí, cara, ontem começou a nascer o projeto. né? Então, o que, que vai acontecer? A próxima reunião vai em torno de umas 30, 40 pessoas. Professor vai sentar na semana que vem com o prefeito, assinar o contrato e começar a ensaiar. Aí vai começar as inscrições. Nós vamos nas escolas para oferecer vaga para as escolas. Vai ter ensaio dentro das escolas para os alunos ver o que, que é a fanfarra e se interessar. Porque o, o futuro da fanfarra é a criançada. É, na escola, futuro na escola. Vai ter os instrumentos mirim para fazer a fanfarra mirim. Vai ter a, a, a, a parte de, de dançarina, a parte de frente. Então, é um projeto que eu tô correndo atrás faz um ano. Então, Deus, Deus abençoe. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ver no desfile do 15 de agosto a fanfarra, de Foi o desafio Deus que o prefeito abençoe. e eu passou pro professor. Nem que se for o parabéns, você tem que tocar. Né? Na, na, no desfile Então você me passa o contato dele Que eu quero mandar um vídeo De uma fanfarra em Minas Tocando raça negra você... Eu quero ver também <risos> Fácil, assim, cara É, Professor é muito gente boa Cara muito dedicado O já me falou muito bem Eu não conheço e, pessoalmente e... Mas o me falou muito bem dele E cara É um ser humano fantástico eu acho que o pessoal vai aprender muito com ele. E a fanfarra não é só tocar. E a, e a banda marcial, Leandro? Sabe por quê? Assim, a fanfarra, além de ser um patrimônio cultural, envolver música e tudo mais, ela tem um trabalho social enorme. Tirar moleque da rua, tirar moleque da droga, tirar o moleque da alça do, do, do bandido. Isso aí é importantíssimo, é muito importante. Porque, assim, ó. É... O esporte, ele tem essa capacidade. A música tem essa capacidade. E a fanfarra ela tem tradição. É. Ela tem nome, tem tradição, tem premiação, tem história. tem E não podia, na minha cabeça, não conseguia entrar... É, a gente não ter mais esse patrimônio pedregulense. É igual você falou, eu não gosto de criticar ninguém. Mas assim... É, lá atrás, você disse a pauta do trabalho... O jovem pedregulense né? eu falo isso na câmara, eu falo em aberto que eu, é uma coisa que me deixa indignado você tem filho, eu tenho o sonho do jovem pedregulhense foi furtado com a dívida de um milhão e meio que o jovem o aprendiz. aprendiz tem então eu vou te dar uma, uma, uma dica para você correr atrás já que você gosta de, de correr atrás das coisas o governo do estado lançou o programa jovem aprendiz novo isso entendeu? Isso. A, a, a, qualquer pessoa, qualquer empresário que seja ME, microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte ele pode contratar um jovem aprendiz Que o governo, o governo do estado Tem algumas uma, Algumas ações lá de, de bancar uma parte, de capacitação E tudo isso Então tá passando da hora, então correr atrás de correr. E, pra cá. e aí, é onde eu te falo O sonho da fanfarra foi furtado Ele foi, ele, cara Ele, ele foi jogado no lixo Jogou fora, então assim Eu quero, hoje a gente tem que bater E tem que elogiar, quero agradecer ao prefeito Porque o prefeito falou, Beto Vamos fazer? Tô empenhado na reunião com o professor. O professor falou, mais, você tá pós trazer banda marcial? Eu falei assim, pode. Eu quero que a fanfarra, vai para rua. Que funciona. Que vai ter que funcionar. Aí o professor ontem nós tava lá e tal na reunião. Professor, você toca isso? Você toca, toca isso, Beto? Parabéns, sai aqui. O que você falou, sai aqui. Então assim, eu acredito que o pessoal que estava ontem tá muito empolgado em voltar. Temos o um grupo da Farmup aqui, né? Que o pessoal me colocou como Representante legislativo dentro do grupo, porque, cara, tem que jogar a flor em quem merece. Uhum. Né? E a gente fala. E pedra ah, em quem merece. É, e pega carona <risos> num projeto que a gente tá brigando há um ano, eu não vou aceitar. É. Né? Tipo assim, a gente tem que dar merda e, e dar merda é, a pessoa que fiquei... Eu fiquei sabendo ontem que eu vi, eu vi no Instagram, tá passando Instagram assim, vi f... e pensei, eu falei, amanhã eu vou fazer essa pergunta pro B. É, e, e vai ser assim, cara, eu acredito que é uma, uma volta que... Acho que a minha filha, eu vou fazer questão de, de, de pôr, né? Os seus filhos, eu acho que faz questão, o do, doutor Ev tá vindo aí, é, já é menininho. Mas na hora que tiver uma certa idade, poder, querer fazer parte disso. Porque, igual você falou, faz parte da nossa tradição, não pode morrer, não. Beto, eu queria, queria te agradecer por ter participado com a gente. É muito importante que... Quem tem o poder tem que participar. A gente tem o poder executivo, tem o judiciário, tem o legislativo. E assim, quem tem o poder tem que participar. Porque eu penso que as coisas só vão começar a mudar em pedregulho quando as pessoas pararem de pensar no próprio umbigo e parar de pensar na próxima eleição. Os políticos parar de pensar na próxima eleição. Então, te, quero te agradecer, você aceitou na última ademora. Falei, tá assim, sensado, você quer participar? Marca o dia. Marco me fala a hora é o lugar que eu tô indo. Então, agradecer a você, agradecer a todo mundo que ouviu a gente. É... O papo é bom, ó. Eu falar pra você uma hora e 22 minutos falando. Quer dizer, nem bebeu água. <risos> <Não>. <risos> então, assim, é, é muito importante pra gente essa, essa questão de. Lógico, a gente tem que usar o passado como exemplo pra gente não repetir, ó. Porque quem vive do passado repetindo é burro. É burro. É, é o ser humano que não serve para nada. Então, se a gente conseguir utilizar o passado. Você analisar ele, tudo que aconteceu de errado. Você discutir o presente, o, o que, que você pode fazer. Daqui 10 anos, 15 anos, essa cidade é outra. Você está oferecendo uma qualidade de vida melhor para a população, você está oferecendo uma qualidade de vida melhor para quem vai nascer, para quem vai envelhecer. Em tudo isso, né? Porque hoje, daqui 15 anos, nós estamos com 60, quase 60. Véio. E aí? Tem que ter um tem, substituto. Tem, né? tem que pensar nisso, não é. tem? Não está na hora é, de pensar nisso? É o que eu bato muito na tecla do meu mandato. Meu mandato é um mandato futurista tá é um mandato que tem visão para frente meu mandato é um mandato assim que eu penso que o político ele tem que ter um plano de governo simples e de eficiente. fácil execução eficiente tá por quê? não adianta você vender um sonho para a população, porque hoje, cara, graças ao celular, graças à internet, a população hoje tem acesso a tudo, e rápido e rápido. Então assim, não adianta mais você prometer uma coisa e você não vai dar conta de cumprir, ou você falar que eu sou vereador, hoje eu sou, né? E graças a meu bom Deus, eu não tenho uma promessa de campanha feita, porque o vereador ele não tá ali para executar nada, ele tá ali para fiscalizar, tá ali para levar para ser o elo da população até o poder executivo. Né? Então eu acho que o político ele tem que ser isso, cara. Ele tem que ser ela, da população. E quando você chamou para fazer a entrevista, por que eu iria falar não? Porque hoje eu sou público, cara. A vida não é minha mais, a vida é do povo, eu escolhi isso. Então, é, se eu não tiver. Ninguém foi lá na sua casa, pegou no seu abraço, vai lá e fica ninguém isso? Então, se, se eu fui na casa dos outros pedir uma oportunidade. Eu bati de porta em porta pedindo um voto de confiança para eu poder é, sair candidato e representar a população. E você pegar um caderno, tipo, colocar 296 nomes... É nome pra caralho. É. é gente que saiu de casa no domingo de manhã com meu nome na cabeça, o meu número, e foi lá e digitou ele na urna. Então eu acredito que enquanto eu tiver mandato, tiver vida, eu vou apresentar esse pessoal e até quem não votou. Porque hoje eu atendo quem votou, quem não votou, porque eu nem sei quem votou pra mim, né? Então eu acho que a política ela tem que deixar isso assim, ó. Votou, não votou, esse aqui eu não vou atender porque não votou, esse aqui eu vou atender porque me, porque me ajudou. É, é importante, sempre que assim, ó. A política, a disputa política, ela terminou no dia... 15 dias, de novembro. 15 de novembro às 17 horas. 17 horas. 17 e você já tinha os representantes quem ia tocar a cidade dali pra frente, de 1 de janeiro pra frente. Então, ali acabou. Então, ali é, é 100% pelo povo. A questão da reeleição, quem vai medir isso aí é o povo de novo. Porque, é como eu te falei, nas últimas eleições, 75% da Câmara é renovada. Então você tem 11, 3 fica, 4 fica, 3 fica, 4 fica, mas vai acabar. Vai acabando. É, entendeu? É isso então, aí. É, o poder do povo é o voto. Então, assim, 4 anos demora pra caralho pra nossa, passar. Nossa, se Pra se quem tá bom, dentro, cara. Se for bom, é muito rápido. Pra, se for ruim. Pra quem demora. tá dentro, igual a gente tá, voa. Mas pra quem tá de fora, que tá sofrendo, é, é, é uma eternidade. Então por isso que eu tô pedindo. Pra população se atentar no que vai fazer pro futuro da nossa cidade. Se atentar para quem vai pôr, como vereador, como prefeito, como vice-prefeito, porque a gente tem que pensar em dar continuidade no negócio, cara, e fazer o um negócio futuro, fazer uma coisa funcionar. Agora, voltar para trás, bicho, acho que nem para pegar impulso, né? Eu passo para trás, de. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado por vocês terem assistido com a gente. Compartilha o vídeo. É... Próxima terça-feira a gente vai receber o Demir enfermeiro. É, na próxima semana a gente vai receber uma mulher aqui que foi muito pedida, não vou falar o nome ainda para deixar o suspense, mas o próximo é o Ademir enfermeiro. Gente, valeu, obrigado e até a próxima.